Saiba como solicitar isenção ou redução da taxa de inscrição do vestibular de segundo semestre de 2022 das FATECs. Para solicitar a isenção de 100% da taxa, o candidato deve ter concluído integralmente o ensino médio ou estar concluindo o terceiro semestre da EJA, ou estar concluindo o SEJA. Também será necessário que o candidato faça parte de um grupo familiar onde a renda mensal corresponda no máximo dois salários mínimos por morador. Para solicitar a redução de 50% da taxa, o candidato deve estar regularmente matriculado em uma das séries do ensino fundamental ou médio, ou curso pré-vestibular, ou curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação. Ainda será necessário comprovar que sua renda mensal é inferior a dois salários mínimos. Neste vídeo, começaremos com o exemplo do pedido de isenção de 100% da taxa, Clique em Iniciar sua inscrição e seja redirecionado para a etapa 1, onde serão solicitados seus dados para acesso como nome completo, CPF do candidato, o endereço de e-mail. Além disso, você deverá criar uma senha de acesso para sua área do candidato. Realizando o preenchimento, clique em Salvar e ir para a próxima etapa. Na etapa 2, é necessário informar qual é a escolaridade do candidato, selecionando uma das opções disponíveis. Após essa seleção, clique em Salvar e ir para a próxima etapa. Na etapa 3, preencha os campos do formulário com dados pessoais do candidato. Lembre-se que é necessário atenção ao digitar números de documento e informações de contato. Ao finalizar o preenchimento, clique em Salvar e ir para a próxima etapa. Na etapa 4, você informará que além do próprio candidato, compõe o grupo familiar. Mais detalhes sobre os graus de parentescos estão disponíveis no link da portaria e na própria interface dessa etapa. Portanto, leia com muita atenção. Para iniciar, clique em Adicionar familiar. Tenha atenção, pois a primeira pessoa a ser incluída sempre será o próprio candidato. Os campos solicitados serão o nome completo do integrante do Grupo Familiar, seu grau de parentesco com o candidato, qual é a sua situação e o valor de seu rendimento bruto mensal. Ao adicionar todos os integrantes, clique em salvar. Se necessário, o botão Editar Familiar ficará disponível para corrigir possíveis inconsistências. Repita esse processo para todos os membros do Grupo Familiar. E, ao final, clique em Salvar e ir para a próxima etapa. Na etapa 5, basta conferir as informações enviadas e clicar em Confirmar dados para prosseguir. Na etapa 6, clique no botão Envie documentos comprobatórios para anexar os respectivos documentos e declarações que comprovam a escolaridade do candidato e a situação de cada membro do grupo familiar. É possível baixar modelos de declarações para cada categoria de situação então tenha certeza de que está enviando o documento correto referente à situação dos integrantes. Ao finalizar os envios, clique em Concluir e seu pedido para isenção da taxa já foi realizado. Ficarão disponíveis os botões da ficha de inscrição e documentos comprobatórios. Além disso, é possível iniciar um pedido para a modalidade de redução da taxa de inscrição. Veja agora o exemplo do pedido de redução de 50% da taxa. A etapa 1 é a mesma do exemplo anterior. Caso você já tenha realizado o pedido de isenção, bastará clicar no botão de redução que o sistema já buscará seus dados de acesso. Na etapa 2, o candidato deve informar em qual curso ou instituição está regularmente matriculado e qual é o valor de sua renda mensal. Caso não haja renda, basta clicar em Não possua renda.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 Na etapa 5, clique no botão Envie documentos comprobatórios para anexar os documentos e declarações que comprovam a escolaridade e sua situação referente à renda mensal informada. Note ser possível abrir modelos de declaração no link próximo ao botão de Selecionar arquivo. Ao finalizar os envios, clique em Concluir e seu pedido foi realizado. Por fim, ainda nessa área do candidato, está destacado o calendário do processo seletivo, para conferir as próximas etapas, clique em Programação Completa. Vestibular FATEC segundo semestre de 2022. Realização Fundação FATE.